que tem é o Brasil no mundo, né? E, e aí eu achei que era interessante a gente falar o que é o mundo, o que é o Brasil é, é, e como o Brasil se relaciona com o mundo e como o mundo vê o Brasil. É, e eu estou usando aqui uma, um pouco da minha experiência de ter morado fora, eu morei em três países estudando, eu fiz um pedaço do meu doutorado na Califórnia, depois eu fui dar aula na Inglaterra e por fim eu morei os últimos três anos na Austrália. Sempre convivendo muito com estrangeiros, não só daqueles lugares, mas tive a sorte de conviver com gente de outros lugares. E quando moro em Brasília, eu sou muito chamado para falar, por exemplo, com embaixadores. Então teve um tempo que era embaixador da Nova Zelândia, falava muito comigo, no Japão, eu fui da Fulbright, então um americano, estou sempre falando. É Uma vez eu, só por curiosidade, Fui ver se eu estava no Wikileaks, aí achei lá uma reunião em então que eu estava conspirando pela né, destruição. Lá no, uh, veio o subsecretário de comércio americano, e eles fazem essas reuniões, eles chamam o professor, lá estava eu, aí vi que estava eu lá no Wikileaks. Uh, então esse contato com o estrangeiro, é daí que eu tiro a história de como é que o mundo vê o Brasil. Né? Também lendo, eu, eu leio... Né? É, semanalmente o Economist, leio o Financial Times é, algumas vezes por semana, então, pega daí. Eu recomendo para vocês, tem o, o blog do Beyond Bricks, né, do Financial Times, que é excelente, absolutamente gratuito, com notícias de economia é, de países é, em desenvolvimento, além dos BRICS, como o próprio nome diz, mas inclui os BRICS. E, e, e, a, e essa pergunta, o mundo não entende, essa afirmação veio de uma reunião que eu tive... É, também como acadêmico, numa mesa grande, com embaixadores de vários países é, desenvolvidos em torno da questão da negativa do Brasil a apoiar a ação, é, a ação é, é, contra, de, de, de bombardear a Líbia. Né? No, no início da primavera, ou no meio da primavera, eu lembro, da, era uma reunião em torno da visita da chanceler da Dinamarca, e as pessoas diziam... Qual, que argumento vocês têm para não aprovar o bombardeio da Líbia? Né? E o Brasil foi, como sempre, muito forte nisso. É, Estou chamando um pouco a atenção para esses aspectos aqui. Tá? Podem interromper a qualquer momento, não vamos fazer uma sessão formal é, de perguntas a deixar para o final. Podem me interromper, chamar a atenção para as minhas besteiras e tal. Quando a gente está falando de relações internacionais, quem já teve aula de introdução de relações internacionais? O primeiro aspecto que eu ia enfatizar é a ideia de se existe anarquia ou se existe ordem no plano internacional. Né? Vocês já ouviram falar de estados falidos, se não ouviram falar em estados falidos, vocês sabem, por exemplo, que um estado semifalido muito próximo da gente, o Paraguai, o pessoal do Sul sabe melhor ainda, as coisas passam para dentro, dentro e para fora do Paraguai sem muito controle. Uma das definições básicas de Estado é que ele tem o um monopólio do uso da força física num determinado... do uso legítimo da força num determinado território. Quando o país não tem esse monopólio, há questões que podem levar a gente a pensar que o Brasil ou partes do Brasil também não tem é, monopólio do uso da força. É, começam as discussões sobre Estados que falem, né? O plano internacional As relações entre os países Se caracteriza justamente pela falta de Monopólio do uso legítimo da força Então, por isso que muitos falam Não de um Estado falido Porque não se trata de um Estado global Mas se fala de anarquia Da ausência de ordem né? É possível ter Um sistema anárquico é, Com muita estabilidade Estabilidade e é possível que, em determinados momentos, essa estabilidade seja quebrada, como, por exemplo, no... ocorreu com as duas guerras mundiais uh, ao longo do século XX. Que né? é possível ter estabilidade em partes do globo e forte instabilidade em outras partes do globo. Então, a estabilidade não significa, em primeiro lugar, que você não tem conflito, não tem diferença, certo? Mas, é, e nem que, não tem, é, nem que não tem o limite, que é guerra é é, Mas existe, assim como a gente estava falando na economia, não sei se foi é, quem foi que perguntou quando eu comecei a falar se era, se era previsível. Tem, mas tem previsibilidade na ação humana, na ação econômica? Sobre graves restrições, é possível dizer que sim. O sol deve nascer amanhã, mas mais ou menos. Até o jornal da tabela das marés, por exemplo, tem, tem previsibilidade. Né? Assim como o uma, uma, uma, uma, uma, um, que a gente chama de estabilidade nas relações internacionais, ou, na, ou no sistema internacional, uma das características básicas é que existe previsibilidade. Uma coisa, depois de morar na Austrália, eu descobri, é que se os Estados Unidos decretam alguma guerra contra alguém, a Austrália vai ser o primeiro país que vai dizer, eu sou o primeiro a me juntar nessa guerra. É, foram a todas as guerras, se orgulham de ser uhum. o único país que foi, as, toda, todas as guerras dos Estados Unidos, como aliado, é, desde que se tornaram independentes, e a Nova Zelândia se orgulhava disso também até é, a, a questão do, se não me engano, é a última de todos que está ainda em vigor aí, é e tal, é, eles não se, não se meteram, desde o Iraque não se metem, né? não se juntam. Isso porque esses países se veem, a identidade de Austrália e Nova Zelândia era, até bem pouco tempo atrás, um enclave ocidental, no meio da Ásia, e a Austrália foi invadida Antes, eh, durante a Segunda Guerra Mundial. Eh, o norte da Austrália teve a invasão dos japoneses, Darwin, que é uma cidade, uma cidade deles. Então eles acham que são pouca, é pouca gente, tá? 24 milhões no, no território do tamanho do Brasil, eh, mais ou menos do tamanho do Brasil, eh, precisa de alguém para garantir aquelas fronteiras lá. Cercados de Papua Nova Guiné, Indonésia, Japão, né? é, agora parece muito tranquilo, mas algum tempo atrás não era tão possível. É, a ideia de uma ordem é uma ideia mais complicada. Né? Uma ordem que supõe justamente capacidade de enforcement e tal. Né? A tentativa de construção da Liga das Nações no século XIX e da, da ONU é, foram nessa direção: né? tentar construir uma ordem. Todo mundo participa, Rússia. Quem, e os inimigos participam com garantia a ordem. A ideia de um conselho de segurança é de, de estabelecer isso. Né? Ah, ah, e, e é uma discussão essencialmente no plano da relação entre os Estados. Né? Essa discussão vai se tornando mais sofisticada à medida em que a gente tem o que se chama uma Pax americana no século 20, né? ela é inaugurada quando os Estados Unidos resolve é, não só entrar na guerra, mas gerenciar o mundo pós-guerra, o mundo que lhe coube gerenciar, o mundo ocidental, né? ele resolve gerenciar, e diferentemente das situações hegemônicas anteriores e simultâneas da União Soviética, os americanos resolveram que eles iam criar regras. A regra não vai ser só no, no, no, no âmbito da ONU, lá um sistema de negociação e tal, de estabelecimento de vetos. Mas eles, mesmo na área de domínio deles, eles vão estabelecer regras. E muito disso vem das relações que se construíram no âmbito do nosso do nosso hemisfério aqui. Por pressão, por inovação inclusive nossa, brasileira, sul-americana, a herança ibérica nossa, daquilo que o Adriel chamou tanto a da ideia de colocar tudo no código, de botar na lei, né? Por isso a nossa, nossa ênfase também no plano internacional faz criando essa história de direito internacional. Né? A gente começou a fazer, pressionar muito para o estabelecimento, do Brasil mesmo, para o estabelecimento de negociações para a definição das fronteiras. As nossas guerras internas são raras as que são causadas por problema de fronteira, não do Brasil, mas da própria região. Né? É, surgiram problemas com as fronteiras marítimas e tal. Mas a, a nossa ideia era constituir regras. Por exemplo, na hora de fazer a divisão da, Europa, da América do Sul, depois das independências, o que se estabeleceu foi as regiões administrativas do Império é, é, Espanhol se mantém ou as, as cidades administrativas de cada sub-região da Espanha é, Americana se mantém na hora de definir as fronteiras então, qual era aquilo que se chama Peru lá, era uma região administrativa aquilo que se chama Venezuela, era uma região administrativa e, e como obviamente a Espanha não precisava estabelecer fronteiras muito claras, né, tinha conflitos que foram sendo resolvidos às vezes por ordem de violência, mas muito por mediação, arbitragem internacional. É, então a gente levou nas relações com os Estados Unidos a, a gente constranger os Estados Unidos, dizendo: olha, tem que respeitar aqui, nós não somos da guerra, ou nós não somos, né? Nós somos super violentos entre nós internamente, mas a gente tem que evitar isso no plano internacional. Né? É, de novo, então vamos constituindo, no caso, da, quando os americanos levam isso para o mundo, regimes. Não é uma ordem, mas são é, experimentos de constituição de regras internacionais. Seja o regime de comércio, seja o regime de direitos humanos, seja o regime. Certo? E não necessariamente o hegemon, os Estados Unidos, o cara que vai mandar os seus jovens, os filhos dos americanos, para garantir a ordem no, no que lhe cabe, não necessariamente ele vai respeitar todos os regimes. Está lá Sandi, né? É aquele garoto lá que não sabe jogar bola tão bem, mas leva... A bola, a bola é minha, tá? A dente de leite aqui é minha. A única regra que eu vou jogar, às vezes a, a gente, com medo de que ele saia mais descontente, leve a bola, deixa até fazer o gol, né? Lembra quando era criança? O cara é o dano da bola, o dano do campo, o cara tem que jogar, né? Já viram esse cara quando sabe jogar? E sempre está no time, tem a melhor chuteira, porque ele tem o campo, ele tem tudo. É o cara que faz gol, aí é o mais velho dá a bola para ele, ele chuta para fazer o gol. Né? Os americanos, então, não, eles, eles trabalham para constituir o regime, eles, eles financiam o enforcement do regime, mas nem, eles não apaidam eles não respeitam, não se vinculam a todas as dinâmicas do regime certo? mas é muito diferente da hegemonia soviética tá? muito diferente da hegemonia japonesa no, na, na primeira metade do século XX qual é a regra? a regra é o que o, o hegemon decidiu hoje de manhã e enquanto ele mantiver esse é essa forma de pensar tá? é, e os regimes mantidos pelos Estados Unidos, construídos pelos Estados Unidos, como eu disse antes, são sustentados, entre outras coisas, com a vida de cidadãos americanos. Veja que é uma inovação da hegemonia americana, essa coisa que eles tentaram fazer no Vietnã e depois no Iraque, de vietnamizar ou iraquizar a sustentação da ordem, ou seja, com sangue vietnamita, com sangue iraquiano. Porque eles vão lá e, e os líderes americanos têm uma dificuldade enorme de dizer o que é que vocês estão o que, é que nós estamos fazendo no Vietnã hein? garantindo que ordem não era melhor deixar esses caras resolverem os problemas deles não né? então, de novo essas não são questões não são questões é, absolutamente definidas mas envolvem aí uma série de uma, uma tentativa de construção de é, de normalidades, de aparência de ordem de aparência de é de quase uma situação de Estado né? internacional então tem lá os, ah, as forças armadas lideradas pela ONU tem lá os mecanismos de solução de controvérsias da OMC tem lá Tribunal Penal Internacional os americanos não participam do Tribunal Penal Internacional nem os canadenses e os americanos e os canadenses não, são, não assinaram a Convenção de Direitos Humanos das, da, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos não participam da Corte de São José. Mas quando você vai olhar o orçamento da OEA, a, a expansão enorme da atuação da Corte e da Comissão de Direitos Humanos vem com dinheiro americano e canadense. Certo? E pode parecer um, contra, um, um contrassenso, se vocês tiverem interesse, depois a gente explora um pouco mais isso. Né? É, os americanos, por exemplo, não fazem o que a gente faz. Saí assinando o tratado e depois vê se implementa. Essa é uma das razões. Depois ver se implementa, não. Na hora que a gente assinar o tratado, a gente vai atuar fortemente para assinar. Né? Só vai assinar o que a gente puder manter. Salvo, de novo, situações extremas. Eu acho que é uma pergunta. Oh. Que eu assim. é, é porque, assim, o, é, há uma especulação, mas é uma sinceridade de que os Estados Unidos não assinaram o, não, não, assim, não aderiram à Convenção Americana dos Direitos Humanos. Justamente porque veda a cláusula federativa, de que você não pode, o Estado não pode jogar a culpa numa unidade da federação. Dizendo Não, eu sou uma unidade federal, mas aquele que é estadual fez aquilo, não estava de acordo, mas tem a independência dos Estados. A Corte Interamericana não aceita esse tipo de interpretação. Claro. Então, acho que por isso, talvez, é, não tenha tem. Um... Tem algumas é, é, é, explicações alternativas, mas essa é uma, uma explicação válida. Né? É. Mas, de novo, mesmo sendo assim, os, os americanos, o governo americano e o canadense financiam, né? em grande medida, se trata da liberalização, no sentido ideológico, desse ambiente antiliberal que, é que são as Américas Central, Caribenha e, e Sul. -Sul certo? Então, por meio de mecanismos como esse, você força uma liberalização seja na política, com a atuação para expansão da democracia supervisão de eleições, né? seja do ponto de vista jurídico, do estabelecimento de regras invioláveis de proteção dos direitos individuais. Né? Coisas que Canadá e Estados Unidos, com todos os problemas que eles têm, o Canadá tem graves problemas com os aborígenes, os americanos tiveram é, e tem com é, vários imigrantes ilegais, é, pobres. É, é, número de presidiários vocês têm um nível de proteção a direitos individuais muito maiores do que, do, do que os nossos né? uma dimensão mais, mais assim, prática da discussão sobre relações internacionais envolve as relações entre política doméstica e internacional e a diplomacia no meio o diplomata é como sendo esse representante do Estado e não do governo mas que sofre pressões dos dois lados ou Diplomata, é não o um indivíduo, né? mas o um conjunto da diplomacia, é, é, vai, vai, vai, de um lado ele vai negociar no plano internacional e, e, e trazer essas questões para o plano doméstico. Do outro lado ele vai, sai do plano doméstico pressões ou, ou mandatos para forçarem determinadas coisas. Então a atividade, as relações internacionais são essencialmente esse, essa, essa, essa camada que vincula política doméstica com política internacional. E não tem, como não tem uma situação de ordem, de constituição mundial, não tem nada que impeça, por exemplo, o diplomata de um país falar, atuar na política doméstica do outro. Se vocês lerem o Estadão de hoje, tem lá. É, representante americana nos diálogos com o governo cubano, que terminaram ontem, encontra-se com os líderes é, da resistência. É? Não há proibição nenhuma de que faça isso. O diplomata, o diplomata uma vez aceito pelo governo que o hospeda, tem trânsito, tem trânsito livre na sociedade. É tão livre que ele não pode ser preso. Nem a família pode ser preso. Né? É, então, de novo, essa é uma outra forma da gente ver aí, e que se coloca, é tão importante para a gente entender. É, a subjetividade da representação do que é o Brasil, que é o meu ponto mais adiante. Né? E, e de uma maneira assim mais, mais, mais pequenininha ainda, né? o que vai instruir a política doméstica, a política internacional, são coisas ainda mais subjetivas, princípios, valores, interesses, regras, coisas que a gente discutiu até lá nos meus dez pontos de economia política. Né? a política não é muito diferente disso existem restrições existe o conflito no caso das relações internacionais a gente vai chamar isso de guerra né existem alianças é, então eu tenho vários planos de análise do mundo das relações de um país com o mundo que era o um plano de fundo aqui que eu quis construir é, para essa desse esse encargo que é, o Juliano e o, o Magno me deram né? é, e aí, começando de baixo para cima, quando a gente olha o Brasil, Quem Somos Nós, foi o título aí de um, de um documentário, sei lá, lembra? Sobre física quântica afetando as relações humanas e tal, uns anos atrás, que até aquela obra Winfrey adotou e tal. Né? Então, quem somos nós? Ah, quem somos nós do ponto de vista dos nossos valores e dos nossos princípios? Nós, Brasil, nós... É, Brasil da fronteira, Brasil, é, Brasil amazônico, e tal. Quem, quem somos nós do ponto de vista dos valores? Quando a gente olha a política externa brasileira, eles dizem três coisas, eles definem três objetivos básicos, fundamentais, a democracia, direitos humanos e desenvolvimento, mas a forma como eles, o que eles chamam de democracia, cabe, por exemplo, a declaração do Lula de dizer que o Gabão é uma democracia, lembra quando ele fez isso? Não lembro? Ele foi para o Gabão, chegou lá e disse assim, a África da, da aula do, do mundo do que, que é a democracia. O Gabão é uma ditadura das mais antigas, né? Nossa uma discussão enorme durante o governo Lula, se Venezuela era democrática ou não era democrática. Tá? <risos> e coisas do gênero. Mas quem são, quais são os nossos valores? E parte da diafonia, parte da falta de, de, de compreensão do resto do mundo uhum. sobre o que é o Brasil é que as coisas que a gente fala, a gente, a gente não define com muita clareza. Então democracia pode ser um monte de coisa. Pode servir por Gabão, o Gabão pode ser democrático, a Venezuela pode ser democrático e a gente pode igualar e dizer os Estados Unidos tá vendo os Estados Unidos nem elegem o um presidente o nosso o nosso o nosso patrono também disse uma vez né? que os Estados Unidos não elegem o um presidente os americanos não elegem um presidente porque eles têm uma eleição em dois níveis né? é, é, quais são os nossos efetivos interesses não tem como discutir não não tem como dizer sem fechar essa questão certo? É, é, os diversos grupos aqui como disse bem o Adriel já, vão, vão Todo brasileiro, praticamente, que pensa sobre questões internacionais, acha que o Brasil tem alguma coisa a oferecer para o mundo. Os australianos, que eu passei três anos lendo sobre eles, conversando sobre eles, eles acham que eles não tem muita coisa para oferecer no mundo, eles só tem para oferecer forças armadas. Os valores são os valores americanos, são os valores ocidentais, a gente junta as guerras, eles fazem parte, como eu falei, de todas as guerras, estão lá no Iraque, estão lá no Afeganistão. Tá? Servir no Afeganistão é um ponto importantíssimo na carreira de qualquer diplomata e qualquer militar australiano. É, é porque, assim, nós não vamos oferecer nada para o claro. mundo. Qual é a contribuição australiana para o mundo? O Outback nem é australiano. Né? E a comida que eles servem não é comida australiana. Os australianos não têm culinárias, os australianos não têm música. Têm... Têm... Têm... É, eu É, Tem os Eles têm koalas, tem gurus, pláticos, né? o nitorrinho. Mas... Aranha pra caralho. <risos> nem é... É isso, né? é, então, é isso. Mas os o Brasil acha que ele tem alguma coisa a dizer. É, o Brasil é o país que, junto com o Japão, mais participou como membro alterno do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ele está sempre disputando isso. Participar. Agora ele não pode. Então, dois anos ele participa, dois anos ele fica fora e fica fazendo campanha para entrar de novo. Em nome do quê? É, em nome de que valores? É de novo. Os diplomatas vão dizer democracia, direitos humanos. E desenvolvimento. Mas oh, nós não somos nenhuma grande. Nós não temos uma história fantástica para oferecer para o mundo em nenhuma dessas áreas. né? Até acho que contei para um grupo aqui uma piada, que eu acho muito legal, no café da Manhã que disse que o Lula foi encontrar-se com o chefe de Estado o chefe de governo da Suíça. A né? tem um sistema alterno, complicado lá de governo na Suíça. São sete presidentes que vão se revezando. Então ele foi encontrar com um cara disso. Aí chegou nas formalidades de Lula disso. Né? Queria apresentar a Vossa Excelência o meu ministro da Justiça, o meu ministro da Educação, o meu ministro da Saúde. E aí o Suíço olhou para ele e fazia a mesma coisa. Né? Então eu quero apresentar para o senhor o meu ministro da Justiça, meu ministro da Educação, meu ministro da Saúde. E o meu ministro da Marinha. Aí o Lula começa a gargalhar. O que o senhor está rindo? Falei alguma coisa de propriedade? Não, vocês são é um país fechado, não tem acesso ao mar, tem ministro da Marinha. E o suíço imediatamente respondeu: Bom, eu não ri quando você falou em justiça, educação. <risos> Então a gente diz assim, nós somos contra o uso da violência nas relações internacionais, que é uma coisa quase inevitável, tem conflito, tem violência, e não é porque você é bonzinho que você aceita que o malzinho, ó, eu gosto muito de Calvin e Robson, que o Mo chega lá e dá um monte de muro no, no Calvin, né, e o Calvin não pode reagir. Aí ele conta uma história, e aí quando saiu daqui o Mo caiu num buraco, ele né, cria uma fantasia. Nós somos extremamente violentos, os brasileiros são extremamente violentos. Somos extremamente violentos contra as mulheres, contra as crianças, contra os negros, fomos contra os índios. Somos entre nós, a gente bebe e sai da porrada no trânsito. Né? Mas a ideia é de que você diz que não pode jamais usar a violência nas relações internacionais é um problema. Né? Diante do Estado do Islâmico, o que, é que a gente fala? Na, na, na, na abertura Conversar, do ano da ONU a gente diz vamos dialogar. É? Vam, outra frase que o Brasil, os representantes do Brasil usam muito no plano internacional é vamos esgotar todas as alternativas de negociação. Bom, vamos lá. Quem que define no plano internacional que nós chegamos realmente às últimas alternativas? Exploramos todas. Ótimo. Só o cara que está dizendo que nós precisamos explorar todos. vai tá? voltar essa pessoa e diz assim, e aí, já considera que exploramos todos? <risos> não, ainda não, porque que é. E é assim que a gente faz. Então o mundo é, aceitou, por causa da história, por exemplo, uma das coisas que eu vou terminar aqui, essa, por essa discussão é, mais à frente, é o mundo estabeleceu lá o, o, responsabilidade enquanto a ONU protege o povo. Então as tropas da ONU, quando estão presentes, é, é, mantendo a paz em determinado lugar, elas têm responsabilidade com as pessoas que elas estão protegendo. O Brasil foi lá e inventou, então, é, é, Responsibility, é, como é que é a responsabilidade? Responsabilidade? É, responsabilidade com a proteção, assim. E o Brasil fez uma, semana, uma mudança senorântica é durante a expressão da Líbia e disse Respons uh, responsibility to protect né? Então que as, as, a ONU tem uma responsabilidade de proteger os grupos vulneráveis Ela entra lá no país e faz peacekeeping Para estancar esse processo de entrar na Líbia Por alguma razão que todos nós especialistas desconhecemos uh, O Brasil inventa uma história chamada Responsibility while protecting Responsabilidade enquanto está protegendo, ou seja, se entrar na Líbia, não pode morrer ninguém. A tropa da ONU não pode matar ninguém. Não dá pra fazer isso, certo? Por mais pacifista que a gente seja, você sabe que vai ser peacekeeping e vai rolar a determinado momento uma pancadaria danada tiro para todo lado, vai morrer gente. Tá? Então, com isso, a gente tentou precar a ação, não era da ONU, no caso, era uma coalizão liderada por Estados Unidos e França, de fazer isso. Mas, de novo, a gente tem que olhar essas ações, na minha forma de ver, para entender o que é o Brasil, ou pelo menos o que, é que os nossos representantes dizem que nós desejamos. Porque a gente não discute política externa, nem nas eleições, nem, na, nem no Congresso. A morte é o que os diplomatas estão fazendo, é, é, é, o, que, é o que aparentemente nós, nós, nós achamos que eles devem fazer. Né? Da mesma forma, a gente não discute quais são as prioridades da nossa, da nossa ação internacional. Cara. O que é mais importante fazer primeiro? Então, por exemplo, se vocês lembrarem assim, 10 anos atrás, quando o Lula estava lá no auge da coisa, vender para a China era fundamental. Comércio, comércio, ele foi para a Síria, ele foi para país que difícil ele foi, dizer, supostamente comércio. A Dilma entrou agora e ela disse é, nós precisamos de uma diplomacia de resultados, apontou um novo embaixador que supostamente conhece comércio internacional, balela, eles não conhecem nada de comércio internacional, eles não sabem o que é vantagem comparativa. Quando então, começa a definir vantagem comparativa, e você diz não, não, não, isso é vantagem absoluta, não é vantagem comparativa. Não, mas eu estou comparando. Pois é, você está comparando na vantagem absoluta. Vantagem absoluta também tem uma comparação. Quem produz melhor, você ou eu? Aí, né? é, mas, é, é, é, então, supostamente a nossa prioridade é comércio. É uma diplomacia de resultados. Mas o nosso principal, e, e, e na cabeça dessas pessoas também, comércio bom é comércio de exportação de manufaturas uma visão totalmente equivocada do que é, do que são commodities, como se extrai commodities, como se transporta, logística de commodities, que tem muito serviço, muita ciência e tecnologia ali. Mas na hora de fazer as nossas prioridades políticas, os Estados Unidos, que é o maior comprador de commodities, de manufaturados do Brasil, entra em sexto ou sétimo lugar nas prioridades de política externa. E nunca são nossos aliados em absolutamente nada. Então a gente vai, exporta cada vez mais commodities, que é o que essas pessoas não querem, mas é para o lugar que a gente quer vender, que é a China. E, e a gente conta uma história de que a nossa diplomacia é orientada por uma visão de comércio. Não é. é de novo, porque a gente não discute esses temas sobre quais são as nossas prioridades, a gente fica lá. Nossa ação em relação a... A, a África é de desenvolvimento em relação aos vizinhos aqui. O financiamento do BNDES para o metrô de Caracas é desenvolvimento, mas de novo, ela vai com OAS, ela vai com é, Odebrecht, ela vai com Queiroz Galvão, ela vai. Estou olhando para cada um de vocês assim, buscando uma, um, um, uma, uma empresa que foi aí, pega na, na lavagem. Correia, é, Andrade é. Gutierrez, Mendes Júnior, certo? os grandes amigos que vão lá recebendo esses financiamentos. E que, que modelo de economia o Brasil tem para ensinar desenvolvimento a um país que vai, digamos, começar do zero ou pegar o bom de andando? Que modelo econômico é esse? Um modelo que tem é, baixíssimo crescimento da produtividade, baixíssima ênfase em capital humano, baixíssima é, taxa de crescimento de bem-estar, ano após ano após ano. De fuga das pessoas da situação de pobreza para situação de classe média e alta. É... Como? Baixo desenvolvimento de tecnologia, hoje, né? baixa produtividade. É... Como é que a gente elabora as nossas estratégias? Como é que a gente é, escolhe o que fazer primeiro, quanto gastar? Não sei se vocês viram, mas durante o governo Lula eles resolveram aumentar, por exemplo, muito o número de diplomatas. Em vez de recrutar 30 por ano, Sim. eles passaram 100 durante 4 anos e só não fizeram por mais quatro anos porque teve um problema na, na, medida provisória, na votação da medida provisória pelo Congresso, depois eles desistiram de dar sequência a isso. Mas se vocês lerem os jornais hoje sobre o Tamaraty, é de uma extrema penúria, né? Isso, nas embaixadas. A minha mulher que é diplomata lá ontem me mandou um e-mail falando assim. Olha as notícias que saíram na Folha hoje sobre o pagamento de aluguéis é, e serviços das embaixadas no exterior. Ainda bem que naquele dia, no café da manhã, nós decidimos voltar mais cedo. Ela falou para mim. É, porque a embaixada não funciona, fecha a embaixada, fecha não sei o que lá. Você que está lá no exterior com algumas contas pagas pelo governo brasileiro, você tem que ligar o cara do aluguel e dizer, ó, oh, esse, esse mês, no próximo, não, não vai ter pagamento aluguel. Mas eu também não posso sair. Lembra que eu botei lá na minha cláusula que diplomata não pode ser removido. Então, removido da casa, sem assim, um processo anterior. E tal, né? Então tem uma série de problemas disso. aí. Sim, sim. É. Então cresce muito. Por exemplo, quando tem desvalorização cambial, o Itamaraty não está preparado para desvalorização cambial. Tudo fica mais caro em real lá fora. Pô, mas você... E aí o mais complicado é que os economistas do governo queriam a desvalorização. Mas o órgão do governo que mais depende de moeda estrangeira para funcionar não se prepara para a desvalorização que o próprio governo está dizendo que quer. Né? Então, de novo, é nenhuma, nenhuma surpresa conhecendo o Brasil. Né? <risos> Quem são nossos aliados? Quando a gente vê a diplomacia das camisas da seleção, pelo que o tá aqui, o Magno, o Magno não está aqui. A camisa da seleção que ele estava hoje. Mas eu tinha uma foto, não quis botar a foto, mas Lula levou a camisa da seleção, alguns vão dizer um manto sagrado da Canarim, para fazer diplomacia. A, diploma, a Marinejá recebeu a camisa da seleção brasileira, é, Al-Assad recebeu-a. Né? Então saiu distribuindo isso aqui como sendo um instrumento de soft power, que é uma coisa que a gente usa como, como é, conceito o é, Brasil é futebol, o Brasil é alegria, o Brasil é isso, se expressa nessa camisa amarela. Mas por que entregar a camisa amarela para as já? O que, que tem a ver com nossa identidade internacional? Para Putin, a camisa amarela. Você pega as notícias sobre os BRICS, tirando a Índia, que tem melhorado bastante, mas as notícias sobre os nossos aliados são horrorosas. Certo? São horrorosas do ponto de vista de, do, supostamente, desenvolvimento, de direitos humanos e democracia. São horrorosas. De novo, a Índia tem um pouco de desconto nisso aí. As nossas são horríveis, mas a gente mas a gente está professando, porque na Índia, na China, a, a, a, o lema não é esse. Democracia. O Putin, um, um dos pontos fortes da, da, da questão do Putin internamente é contra os homossexuais. Ele não está escondendo ninguém. Um sorte ele falou lá, não venham pra cá se beijar, lembra disso? Uhum. nas Olimpíadas de inverno do ano passado agora se eu digo que é direitos humanos como é que eu digo que esse cara é o meu grande aliado? nas questões de política, porque eu não estou falando de comércio com a, com a Rússia eu não estou falando, de novo, né? a ideia de comércio é uma ideia mentirosa já ouviram a expressão Global Trader, que o Brasil é um Global Trader? Mas, já viram a participação do Brasil no comércio internacional, qual é? Era 2% nos anos 70, caiu para 1% nos anos 90 e agora é 0,7%. É, a participação de importados no consumo doméstico nosso, por mais que ela tenha crescido nos anos 90, ela está estagnada em 23%. Aí eu brinco, é um global trader that doesn't trade. Certo? Porque comércio, a gente não faz comércio. Então, nós estamos aliados do Putin, nós estamos aliados dos chineses, ou nós estamos aliados do sul-africano, que é contra a política de combate à AIDS, via camisinha, é... por escolha nossa, em temas políticos, não em temas econômicos. Né? A gente não consegue ler com eles, por exemplo, na OMC. São muito diferentes, da tá, gente. É, então, quais são os valores que orientam isso? É uma pergunta que eu faço o tempo todo e eu vou tentar é um pouco para vocês aqui, né? porque esses aliados e não outros. E os americanos são tão é, alijados das nossas prioridades, a ponto do da, da presidente ter cancelado uma visita de trabalho, o Lula foi uma vez, nunca mais voltou. É a ideia de que nós queremos ser tratados como iguais, ombro a ombro. Pense lá, não precisa ter ido aos Estados Unidos. Nós somos iguais no mesmo poder dos americanos? Não. Então, os australianos, na situação extremamente oposta, que até me chamava a atenção por tão esquisita, eles dizem, pô, vamos reconhecer a nossa significância. Nós temos cinco das dez melhores cidades do mundo para viver. A capital de cinco dos seis estados australianos estão entre as dez melhores do mundo para viver, tá? Melbourne, Sydney, Canberra, Perth e Hobart. mas nós, somos insignificantes, dizem os australianos. Nós não temos nada para ensinar para o mundo. Certo? Ao passo que outros Então na rabeira desses mesmos indicadores e dizem a gente tem lição a dar. Talvez pela ideia de democracia racial, talvez pela ideia da alegria, talvez pela ideia dos 40 milhões tirados da miséria recentemente, né? A ideia de consistência entre aquilo que a gente professa e aquilo que a gente faz nos pega, por isso que a gente ginga, né? Porque vai pegar aqui, né? Paranauê, né? Qual é a política externa do PT? Então, como é que a gente explica? Vou citar tá alguns casos aqui, vocês me pegam pelo contrapé, dizendo que isso não é representativo. Viu, isso aí, você pegou aí os casos. Pegou os casos só para fazer seu ponto, mas eles não são representativos da política externa do PD. É, então o Lula tentou é tudo dividir tudo. em duas partes os dois presidentes. É, então o Lula eu chamei de é, ativismo geoideológico. Então, é, ele chama de. Não dá para dizer que é só geográfico, fala de sul, mas a China faz parte, que não está no sul. A Austrália, que está no sul, não faz parte do sul. Então é uma coisa. É uma geografia meio esquisita. Né? Então, o principal, o principal objetivo do Lula, ou da, da política externa, né, das pessoas que cercavam o Lula, era expandir a projeção de poder do Brasil. De novo, sem usar força. É, então, é um ativismo muito forte em relação aos vizinhos, em relação à África, em relação a países em desenvolvimento e de pobres. E. É, é em grande medida com o propósito de obter um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, certo? que é um objetivo absolutamente irrealista, não é novo, não foi o Lula quem criou essa brincadeira, o Brasil foi considerado, na criação da, da ONU, o Brasil foi considerado como um dos potenciais membros do Conselho de Segurança, membros permanentes, o Brasil presidiu, presidia a Assembleia Geral quando a ONU foi criada, por isso que todo ano é o presidente brasileiro quem abre o ano é, legislativo, né, o ano da, da Assembleia das Nações Unidas. O Brasil também presidiu a Assembleia da ONU quando Jael foi criado. Então tem alguns aspectos importantes aí da, da diplomacia brasileira, mas isso por uma por uma habilidade quase que estritamente pessoal do nosso negociador, do nosso representante. Foi mais um ganho do diplomata que foi escolhido pelos pares internacionais para atuar ali, como Roberto, Roberto Azevedo, na OMC, o ano passado, do que uma, um reconhecimento de que o Brasil tem que sentar-se à mesa porque ele, isso cresceu nos últimos anos. Mas não tem nada a ver com a consideração do Brasil para presidir a Assembleia da ONU na sua criação, ou a OMC, por exemplo, no ano passado. Quem foi escolhido foi o Roberto Azevedo, não foi o representante do Brasil, e a própria presidente, porque ele é muito mais liberal do que o governo como um todo, não apoiou no início. O apoiou a reboque, ele deu todo o apoio, viajou o mundo né, a cada dia em um país para tentar obter os votos, né? então não era irrealista no início. A demanda para um assento permanente no Conselho de Segurança. O que é irrealista é você desconsiderar os problemas para reformar o Conselho de Segurança e botar todas as suas fichas, recursos, dificílimes de, de, de, de, de, de, de, de, de calcular e de, de manter com esse objetivo. Então, foi isso que foi a política dos seis primeiros anos do governo Lula. Igor. Bom, oh, professor. A... O PT sempre teve uma crise externa bem terceiro mundista, mas dentro do terceiro mundo tem muita gente que se opõe a, ao Brasil ter uma cadeira permanente no, no, no Conselho de Segurança da ONU. Claro! Por exemplo, a Argentina, claro. o México... O processo decisório para reformar envolveria todo um rearranjo do desenho que foi feito. Aquele desenho que foi feito lá do CIN, talvez não seja mais realista, certo? É. É França e Inglaterra estarem no Conselho de Segurança. Esses países que querem entrar têm vizinhos importantíssimos que querem se aproveitar do status quo. Então a Alemanha já não tem a menor chance, porque a França é membro do Conselho de Segurança. Para reformar o Conselho de Segurança você precisa de voto dos membros permanentes e a França não vai deixar a Alemanha entrar no Conselho de Segurança. E o Japão tem a China? O Japão tem a China. É, o Brasil. O, o... O Brasil não conta nessa brincadeira, né? mas você não tem como botar a Índia sem Paquistão. É, então reforma... e, e depois, reformar o Conselho de Segurança de cinco para mais de cinco significa aumentar ou diminuir o poder dos cinco que já estão lá. Diminuir. É a mesma história da balela da reforma política no Brasil, decidida pelos próprios deputados. Eu ganhei nesse sistema. Eu posso até aceitar mudanças marginais no sistema. Mas um Big Bang, para redesenhar o sistema, Não. nós fizemos até isso nos anos 80. Botamos um sistema distrital misto, um monte de coisa. É, na hora de entrar em vigor, os caras é, votaram de novo e eliminaram tudo que eles próprios tinham votado. Chegou perto da eleição, o cara o melhor é melhor que a gente já sabe. É, uma outra coisa que a gente faz é, é, é assumir as relações internacionais é, dos 300 anos... Anteriores ao século XX, que está centrada nesse conceito de que os Estados são os únicos atores das relações internacionais. Quando, quando a gente fala em direitos humanos, por exemplo, no plano internacional, na política externa brasileira, os direitos humanos se confundem com essa visão que se chama de Westphaliana, por causa da paz de Westphalia. Né? uma cidade alemã, hoje a Alemanha, onde foi inventado o da... reconhecimento <risos> de que. Os países são, os, os, as, os Estados são é, os repressão, os, os agentes da política internacional. Então, a, a, quando a gente vai falar em direitos humanos, por exemplo, o governo do Brasil fala em direitos humanos, direitos humanos, direitos humanos, e ele acaba defendendo, como eu brinquei num artigo para a Ordem Livre, os desumanos. Ele acaba defendendo os ditadores, porque ele diz assim, ninguém pode intervir na ordem doméstica de país nenhum se esse país, não ele próprio, não se reforma. Pô, vai dizer isso para o povo do Zimbábue, vai dizer isso para o povo do Gabão, vai dizer isso para o povo de... Certo? Não, não, Nada justifica a intervenção no domínio territorial de um país, porque o país é soberano para tomar as decisões. Bom, mas o país não toma decisão. Quem toma decisão, até bem pouco tempo atrás, no Zimbábue, era... Sua Excelência, o. Como é o nome dele? Albert Mugabe. É, obrigado. É, e a, e a, na Síria, a Sua Excelência Bachar al-Assad, assim projeto. Então, se os sírios estão sob Bachar al-Assad, é porque os sírios querem. Essa é a política, no limite, essa é a política de defesa de direitos humanos do Brasil. Certo? É, então é um pensapalernismo é um é um de Quando a gente olha nas discussões de teoria das relações internacionais, ninguém mais olha para o mundo é, é, é, deslegitimando a atuação de é, é, empresas do lado econômico, organismos não governamentais, indivíduos que acionam o sistema. Por exemplo, a gente critica muitos americanos por não, fazerem, por não terem assinado a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e não participarem então a, da Corte Interamericana, não se submeterem à Corte. Por quê? Porque a Corte supostamente, ou supostamente não, na prática ela aceita petições individuais. Até o Zé Disseu estava dizendo que ele ia entrar na Corte <risos> Interamericana de Direitos Humanos se não tivesse direito a um segundo julgamento, porque o primeiro julgamento dele ele já foi no Supremo não tinha para quem recorrer. Ele dizia, então eu vou recorrer para a Corte. O que faz sentido no ordenamento jurídico doméstico, no ordenamento regional, certo? Então as pessoas são agentes do direito no sistema interamericano inter inter de direitos humanos. Mas quando a gente olha para o resto do mundo, que não tem isso, como a Síria, a gente diz, bom, lamento que a Síria não seja membro de um órgão regional, de um órgão supranacional. Nada justifica que, então, que aquele garoto da Síria não possa... É, Tem um recurso para fora do país Para dizer que estou sendo violado aqui Que os curdos não possam fazer o mesmo miracle. O que a gente vai dizer é, é Deixa o status quo do jeito que está Nada justifica a invasão à soberania E a gente fala em soberania Como se nada dessas outras coisas Empresas, frutos de capitais Poluição é, Ambiental Dos mares Fosse relevante São temas que, com os direitos humanos Temas que extrapolam a noção de soberania nacional. Então a gente faz um discurso simples. Oui. Professor, quando começou esse, essa defesa... Uh, um, não. não, essa defesa, a, a soberania dos outros países, como forma de manter aqueles regimes que são aliados com o Brasil, porque é o, o, muito se fala assim que o PSDB e o Fernando Henrique é de direita e tal, mas ele sempre teve uma política externa muito humanista, muito até parecida com o PT. O PT teve uma continuidade bastante forte com, com tudo que o FHC fez, os de paz, etc. E assim, eu sou bem ignorante na política do Póler e Itamar. É, mas quando começou essa defesa da, da soberania como arma política até, de sorte de uhum. Quando começou é, isso? Quando começou... Não, na verdade isso sempre foi a ponto de vista do Brasil. É... Com algumas exceções, por exemplo, o Barão de Rio Branco pediu intervenção americana no Paraguai. Em é, 1903, com logo no início do mandato dele, ficou tipo, acho que de 2 a 12, alguma tipo, coisa assim. E ele pediu porque tinha, tinha é, é, quase uma guerra civil no Paraguai, que extrapolava para as fronteiras brasileiras e assim, bom, alguém tem que fazer isso aqui, eu não quero fazer com o meu vizinho, os americanos deveriam intervir aqui. É, o Brasil também aceitou algumas interferências externas na região né? e participou de alguma delas. Durante o regime militar, o Brasil mandou tropas para a República Dominicana e para... É... Não foi barbados não. Granada Dominicana e aí, sim, sim. Granada. Granada ah. né? Em situações extremas nós mandamos. É... Depois ficamos avessos a enviar tropas para qualquer lugar. Foi só quando restabeleceu a democracia que mandamos um pouquinho de um contingente mais para aprender como é que tinha operava a ONU para a Guerra da Haiti. Bósnia e depois no Haiti fortemente por, por chamada americana os americanos disseram ó é, se a gente entrar nesse negócio aqui é complicadíssimo vocês é que têm que entrar, vocês é que têm soft power para os haitianos, né e a gente está lá é, mas a, mas a gente expressa é, me parece e você tem a conta para coisas corretas é, todo todo em teoria, todo governante gostaria de ter controle sobre a soberania do seu país. Vou dizer, nada intervém aqui. É, no entanto, com a mudança da forma de vida, das tecnologias, da, da dinâmica da economia e da vida social, você pode se transportar, você migra muito mais fácil, é mais barato. Sabe-se, reconhece que não tem soberania plena. Para você ter uma coisa... Próxima de soberania plena, você tem que virar a Coreia do Norte. Mesmo assim, Sim. os celulares entram na Coreia do Norte. Certo? A CNN fez um documentário de 60 minutos só com imagem de celular que as pessoas fizeram na Coreia do Norte. Tem missionários sul-coreanos, é, é, fundamentalistas, católicos, que entram na Coreia do Norte, que fazem tráfico, o tráfico dos, dos é, fugitivos por toda a China. Eles colocaram aquele, aquele filme de interview em balão e jogaram na parede do um Ah, mundo. foi isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Olha, a pós da América fazia isso com rádio para os regimes comunistas. Né? É na Alemanha Oriental também. Na Alemanha Oriental. É isso, com, com o tempo todo. Os americanos fizeram muito isso com fax e ONGs americanos, mandando fax, quando o fax surgiu como uma tecnologia absolutamente é, impossível de, regular, de regulamentar, de regular, né? É, quem está lá da frente do fax, vê o papel, arranca e danou-se, não tem cópia. É, muitas ONGs mandavam fax para a China, para os órgãos públicos e tal da China. Antes da, antes da abertura de política da China, que não conhece hoje. É, mas, mas, então, no mundo de hoje, você falar em defesa da soberania, da, da, da, da intransigência com a ideia de soberania, vestifariana, é você... Só faz sentido para quem é... Para quem está se mantendo no poder, oprimindo as populações. O poder de exemplo, né? é, para legitimar o meu próprio poder, eu é tenho que legitimar o poder dos meus aliados e com as pessoas que exercem é, poder muito parecido. Com... Faz sentido lógico, é, Igor, mas nós não, nós não fazemos isso aqui de dentro. Isso é que me parece o mais canalha da nossa posição externa. Porque nós não exportamos para os outros aquilo que nós somos, aquilo que nós aprendemos com a nossa própria jornada certo? a gente não exporta para os outros os mecanismos de, recentes mecanismos de proteção a direitos individuais que existem é, que são fracos no Brasil, mas eles têm crescido não têm diminuído é, a gente não exporta para os outros a ideia de que é, os processos é, é, negociados de transição para a democracia são, são melhores do que processos de falência do regime autoritário. A gente não exporta... Tá, tá acabando? Quantos minutos? Acabou? Isso já acabou. Então, nós vamos falar bem, bem rapidinho. Dois minutos. É, dois minutos para falar o que eu tinha que ter falado. Então, no plano, no plano doméstico, a gente segue um regionalismo anti-liberal, que é um contrassenso completo. A gente quer fazer aquilo que os americanos fazem aqui, mas só o é, que os americanos fazem no, no plano internacional, está sentado na ideia de liberalismo, gera paz e gera prosperidade. A gente quer fazer um regionalismo onde não há mercado, onde não há, é, onde não há é, a possibilidade de gerar prosperidade. A gente tenta fazer um... é, é como a Venezuela tenta fazer no Caribe, né? é, é com o petróleo. Então a moeda é o petróleo, a Venezuela, quando o petróleo está caro, ela sai distribuindo recursos para todo mundo, dizendo não quero nada em troca, mas tem os votos desses caras todos no plano regional e no plano global. Está é, pedindo muito em troca, mas não é dinheiro. Eles dizem que é pela solidariedade. Então, a gente entra nessas retóricas. Por exemplo, é, é, dentro do regionalismo nosso, a gente transformou, por exemplo, o Mercosul, que era um acordo comercial, num acordo que é.